Agora, com aulas presenciais, inscreva-se e confirme a sua vaga. ONG CPMA, cursos únicos na área da saúde de equipamentos hospitalares e odontológicos no Brasil. Microscopia Acromática Prefácio, parte 1 Uma explicação antes de iniciarmos Esta videoaula nada mais é do que a explicação sobre a apostila E também trata-se da tradução do, da língua inglesa para a língua portuguesa do livro da CAOS, microscópios fabricados por esta empresa. Portanto, trata-se de um material traduzido sobre microscopia e microscópios acromáticos. Prefácio. Ao apresentar aos alunos esta apostila ilustrada e descritiva com o catálogo, é nossa intenção fornecer, especialmente aqueles vivendo à distância, através do ensino EAD, da Escola ONG CPMA. Os meios de se familiarizar com as várias formas e qualidades dos microscópios e dos microscópios ou dos aparelhos que damos manutenção, ensinamos aos alunos também essa técnica ou esta tecnologia de país de primeiro mundo. Tendo sido contratada, no caso da escola, quase exclusivamente para uma série de meses, na educação deste importante instrumento, dedicaram muito cuidadosamente e com muita atenção para melhorar a estrutura das peças mecânicas em termos de conhecimento, bem como aperfeiçoar a qualidade, a eficiência de nossos óculos objetos, né? traduzindo como EUPIS e objetiva, e as peças ópticas do conjunto geral. O amplo patrocínio com o qual, vez em quando, conseguimos, com o qual fomos favorecidos, fornece evidência suficiente de que em nossos esforços para merecerem a confiança do público científico, dos treinandos, dos clientes, não nos faltou tal sucesso. Mas, embora tenha sido nosso objetivo levar à perfeição o ramo do estudo da ótica prática barra teórica a que nos dedicamos, tem os vindo constantemente adicionar as nossas instalações para a educação à distância e agora decunho presencial os vários aparelhos ligados ao microscópio com a introdução de máquinas e de estudos especialmente adaptadas, adaptados aos nossos propósitos educacionais e por uma criteriosa divisão de trabalho tem os nos esforçados para garantir a mão de obra mais acabada e de toda a sua parte, a preços que colocarão os instrumentos didáticos mais perfeitos ao alcance de todos os amantes da ciência, dos estudantes de natureza e aos técnicos que compõem uma nação com a falta de informações de cunho técnico, quanto à manutenção e aos conhecimentos no seu funcionamento integral. Esta explicação com relação ao prefácio em sua primeira parte tem como finalidade auxiliar o aluno que não tem um certo tempo para a leitura. Mas isto não significa que ela não seja importante. Não é dotada de exercício, mas é preciosa no seu conteúdo técnico. Música